Sim eu fui muito criticado por supostamente passar pano. Sendo um pouco mais específico, no dia 17 de janeiro desse ano, eu postei um vídeo aqui reagindo ao Zoom. E lá, resumidamente, eu disse que ele era uma farsa, pois usava cheat. Não só cheat de movimentação, como também um cheat para aceitar algumas balas impossíveis. Pouco tempo depois, eu postei um vídeo provando o hack do Zoom. E eu fiz isso baixando o mesmo hack que ele e, consequentemente, reproduzindo as mesmas jogadas que ele sempre faz. Mas o real problema foi no vídeo que eu postei na semana seguinte, mostrando o melhor behope do Brasil, o qual eu apelidei de Zoom Brasileiro, porém, Legit. Nesse vídeo eu recebi uma enxurrada de comentários de pessoas dizendo que eu estava sendo hipócrita e que eu estava passando pano para o Pep, no caso, o Zoom Brasileiro Legit. Diziam que as jogadas do Pep eram exatamente iguais a do Zoom. Logo, se o Pep era Legit, por que o Zoom não? Ou então, se o Zoom é cheatado, por que o Pep não? Será que eu realmente passei pano? Será que eu fui, no mínimo, imparcial? Bem... Hoje é uma resposta final pra tudo isso. Mas desde já, eu peço por favor que vocês sejam sinceros comigo. Podem comentar aí. Sem medo, eu não vou levar pro coração. Vocês realmente acham que eu fui imparcial? Que eu passei um pano pro Pepe ou então peguei muito pesado com zoom? Comentem aí, por favor. Mas assistam esse vídeo comigo até o final, porque eu tenho um ponto.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Parcial né? ou Sensato 1337 Para você aí, eu sou o Sensato 1337 ou o Imparcial 1337? O Pepe é cheater ou o Zoom que é legit? Não sei Mas tem um vídeo novo aqui postado pelo Zoom, eu quero muito assistir Tem algumas coisas aqui para conversar com vocês durante o vídeo, alguns pontos a estar Enfim, o vídeo é esse daqui rapaziada, quando seu movimento é muito bom Mas poderia ser também quando seu cheat é bom Lembrando que falta pouco para batermos um milhão de inscritos, então por favor, se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Vamos lá. O zoom com aquela alpinha padrão dele. Essa movimenta. Nossa Senhora. Não é. Inacreditável, cara. Gente do céu. Olha a visão do mano. Papa Rússia. O zoom passou igual um. BETA! <risos> Na hora que o cara ficou cego. Olha a telinha dele. Meu Pai amado, só pra lembrar que o Papa Russo não viu, na tela dele tava tudo branco, é porque na demo aparece assim. Inacreditável gente, que time mano, meu Pai. Agora eu falei na movimentação. Nossa, ele parou dois, não, isso não existe. Linda, linda a movimentação. É, por enquanto, nada, nada improvável, nada impossível É, por enquanto, ok Inclusive, aquela movimentação para você passar punando pelo buraco da janela É bem possível, tá? Não é fácil, mas é bem possível Eu vou tentar reproduzir aqui Por exemplo, eu acho que essa movimentação para sair da janela é mais fácil Porque você buna aqui nessa mesa, né? Então, tipo, você faz, tipo... Ó, agora foi, entendeu? Aqui por fora já é um pouco mais difícil, ó, mas dá também Não é uma tarefa tão simples Mas dá! É, aqui não foi tão bom Mano, eu já tô notando aqui a diferença Entre o Zoom e o Pep E no final eu vou explicar Por que ele é cheatado E o Pep não quem entende um pouco do jogo já oh tá sacando, tá ligado? Qual que, qual que é o detalhe crucial aqui pra fazer essa comparação. O problema não tá na movimentação. Quer dizer, tá, tá um pouco, né? Mas não é principalmente a movimentação. Meu, Meu Deus, gente. Oh, <risos> Não, cara, tá maluco, velho. Pior que o vídeo do cara é realmente satisfatório. Tipo, você assiste sabendo que ele Wait, tá chutado, so que miles. não é natural, que é no prata, mas não deixa de ser satisfatório. Não deixa. <risos> Rapaziada, você tá maluco? Essa jogada aqui, por coincidência ou não É igualzinha Aquela jogada que eu fiz Usando, né, supostamente O mesmo cheat que ele É a mesma play, não tem como É a mesma fita, mano Banizão. Uh -oh. Acabou no... nossa. Boa. You... <laughs> tô uh... tirando, cara. Wait, let, me kill, let me kill the last guy. É muito shit, cara. So, é oh, muito shit, mano. Desculpa, eu não engulo isso. É muito shit. <risos> Se você ainda não viu o vídeo Onde eu uso o mesmo cheat que ele Por favor, assista Vocês irão notar que eu dou as mesmas balas Faço a mesma movimentação Reproduzo as mesmas jogadas Não é coincidência não, galera De verdade Muita então, gente levou a mal aquele vídeo Mas foi só pra mostrar, cara Que ele tava cheatado e eu usei um servidor privado Enfim Não prejudiquei ninguém Gente do céu. Nossa, que mira é essa, cara? Mira é um coração. WTF. <risos> que vara desse. Não, não vai mim. acertar outro, né? Se ele, ac... tá. Se ele acertasse outro, pô, chega. Eu definitivamente não confio nesse cara, velho. <risos> oh my <meu> god. <Deus. risos> oh my god. do céu. 3, so 2, bad. 1 Shoot. Oh. Nossa, mano oh <risos> Mais um pouquinho pegava, hein Quase que foi no Why timing, mano. Opa Ele queima <risos> Chega, isso não, isso não É, mano, qual que é o ponto E o que me faz acreditar que o Zoom é cheater E o Pep não, sendo que, supostamente Eles fazem a mesma movimentação Não fazem é, é pra começar que não fazem Assista o vídeo do Pep Vocês irão notar que ele buna muito Ele buna muito bem Ele conhece vários e vários pixels bugados Pixels que não deveriam existir Pixels que você pode inclusive surfar Mas é diferente A forma que ele faz é nitidamente diferente É muito mais legítimo né? Pra começar que ele não acerta 20 pulos seguidos Mas ainda assim Acertar 20 pulos seguidos bunando É possível O problema do zoom são as balas que ele dá, os tiros, rapaziada, de verdade Muito no scope, muito no scope aéreo principalmente Muita bala que não é comum, muita bala que acontece, acontece Não com tanta frequência Ah, mas ele posta vídeos há 5 anos, se ele estivesse já teria tomado banho. Não, tem gente que cheita há mais tempo e até hoje não foi banido Principalmente, script de b Hope E um pequeno auxílio de Mira Lembrando também que é opinião E na minha opinião, o Zoom é cheatado e o Pep não Eu não tô pedindo pra ninguém dar hate no Zoom Xingar o cara, dar dislike no vídeo dele Não, até porque, no fundo, no fundo Não é uma certeza que ele cheita E vocês me conhecem, se não é certeza que o cara cheita A gente não pode criticar, você pode dar opinião Você pode achar, mas não Criticar a pessoa, não puni-la por algo Que você não tem certeza, eu sempre disse isso Sobre o Tox, eu sempre falei, inclusive falei pra ele Privado que eu achava que ele cheatava. E eu não teria medo de expor essa opinião. Mas nunca eu iria xingá-lo e tratá diferente. E com o Zoom é a mesma coisa. Mas a minha opinião é essa. Eu acho que ele cheita. E você? O que você acha? Tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Eu, eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Fá.